Rapaz, senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí. Hoje na lição número 12, aqui que eu vos falo, é o professor Ronald, somos professores, eu sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde nós ministramos aulas de bacharel, médio em teologia e treinamentos também em várias áreas, como discipulado, evangelismo, treinamento para professores, oratória, e estamos aqui para servir os amados irmãos. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Tem um sininho na parte superior, clica no sininho e assim você vai receber notificações. Você vai receber as notificações das aulas, todas as vezes que forem lançadas e outros materiais que colocamos à disposição. E no nosso canal tem dezenas de estudos, dezenas mesmo, tá que você pode acessar gratuitamente. Amém? Você é nosso convidado, deixe seu like, compartilhe, vamos ajudar a espalhar o conhecimento da palavra de Deus. Vamos então à lição 12, o sofrimento do céu, sua morte e ressurreição. Bom, o diz: Porém, ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno que foi crucificado já ressuscitou, não está aqui, eis é o lugar onde o puseram. É, Marcos 16, versículo 6. A verdade aplicada disse, ao ser, preso, ao ser preso, passar pelo sofrimento, morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, o cérebro estava cumprindo o glorioso e perfeito plano de Deus. Olha, isso é fantástico, tá? Jesus, ele anda, ele faz, fala, tudo conforme o plano de Deus. Nós temos três objetivos. Primeiro, mostrar que Judas foi um discípulo desonesto. Segundo, pontuar as aflições sofridas pelo nosso Senhor. E terceiro, evidenciar a importância da ressurreição de Jesus. ter referência a Marcos capítulo 15, versículos 43 ao 47. Você lê na tua Bíblia ou na tela, tá? você pode apertar pause e ler eu já vou para o nosso comentário, tá? Para ficar na subjetiva nossa aula. A introdução disso é o evangelho de Marcos também registra Jesus passando sombria escárnios, açoites, aflição, sendo morto na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. Porém, tais situações não foram acidentais ou surpresa, pois o próprio servo já tinha revelado aos seus discípulos, em Marcos 8, 31 e outros textos, que estava cumprindo o perfeito plano divino. Meus amados, é, isso aqui é de suma importância. Tá? Logo, já na nossa introdução, pensar um pouco. Jesus sabia tá? que ele viver o plano de Deus até onde o Pai quer que ele viva, Nesse processo, haveria, haveria, sim, zombarias, carne, açude e aflição, desafios. Haveria. Mas ele avança resoluto, avança determinado nesse processo. E isso é uma escolha, uma decisão de Jesus, tá? E Jesus, assim, nos ensina também a cada um de nós sobre esse poder da decisão. É muito importante você decidir. Eu coloquei aqui uma frase, eu acho interessante esta frase, que é melhor morrer vivendo a missão do que viver não vivendo a missão. Porque quando nós vivemos uma vida que não estamos vivendo a nossa missão de vida, o propósito, a razão da nossa existência, nós somente vegetamos, nós não influenciamos pessoas. Agora, quando nós vivemos a nossa missão, mesmo que isso signifique morrer vivendo a missão, nós vamos influenciar pessoas. Você percebe que Jesus sabe que ele espera uma cruz, mas ele olha além da cruz. Isso de suma importância. Paulo, ele disse que não tenho a minha vida por preciosa contando que eu cumpra a missão que foi me entregue. A missão que eu fui me dado ou a missão que eu abrasei. Né? Então, isso é muito importante tá? para que nós possamos ter uma vida relevante, uma vida realizada. Porque quem não vive a sua missão só está vegetando, lamentavelmente. Bom, um sofrimento do servo, três subtítulos, o um som do servo para a sepultura, o um servo traído, o corpo do servo está prestes a ser oferecido vicariamente em favor dos pecadores. O sofrimento do servo, a leitura do evangelho de Marcos 14, do 1 ao 2, deixa transparecer a trama dos principais dos sacerdotes e os escribas que buscavam ocasião para ver como aprenderiam com o engano, é, matariam Jesus em segredo, tá? Então, os escribas, os fariseus estão planejando matar Jesus em segredo. A unção do cérebro, Marcos nos mostra a devoção de uma mulher em Betânia, que estava presente na casa de Simão Leproso, na mesma oportunidade que o cérebro. Esta mulher trazia um vaso de alabastro com um guento de nardo puro de muito valor. Sem se importar com o preço, esta mulher quebrou o vaso e derramou sobre a cabeça do Filho de Deus. Interessante. É interessante, nós vimos também em outros, em outros textos, né? é, quando a gente vê esse texto, a gente percebe tá, que essa mulher está fazendo um algo né, que, literalmente, é do mais profundo do coração. Veja, em algumas traduções, né, é, você vai perceber que é o valor, em né, alguns textos paralelos, tá? você vai ver que o valor é de o um salário de um ano, como se fosse 12 salários mínimos. Tá? Imagina um perfume de 12 salários mínimos e aquela mulher derrama sobre Jesus. Então, o que que nos está demonstrando, né? O quanto ela aprecia o mestre, o quanto que valoriza o mestre, lhe dando sua devoção, tá lhe dando a, o valor, a presença de Jesus naquele momento que ele está aí. Bom, agora, diz o texto assim, que algumas pessoas ficaram incomodadas. Jesus, porém, disse, deixai-a para que a molestais, ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes mas a mim nem sempre me tendes. Olha só. Então, eu gostaria que você, prestasse um pouquinho a atenção a essas palavras, né? Que eu deixei em destaque. Primeiro, Jesus interpreta o comportamento dessa mulher dizendo que ela est está valorizando a presença de Jesus. Ela fez-me boa obra, porque sempre tendo seus povos convosco, ou seja, ele esclarece, né? É, a mim nem sempre me tendes. Então, Jesus está dizendo, essa mulher é muito sábia. Ela sabe valorizar o momento chamado hoje, agora. Ela está valorizando a minha presença. E aí fica uma pergunta para nós. O quanto nós valorizamos a presença de Deus? O quanto nós valorizamos essa santa presença e aproveitamos para prestar nossa adoração. Outra questão importante aqui que Jesus disse, porque sempre tendes os pobres convosco. Jesus está, se vocês lembram, né, outras ocasiões falamos, em algumas lições, tá? É, estamos nesse contexto de Lucas, né, que de 4 que Jesus iniciasse o ministério é o ano de jubileu, tá? É o ano do jubileu, né? O período de perdão, tá? De devolução de terras, né? a pessoa é perdoada todas as suas dívidas. Muitas pessoas se empobreceram, tá? Porque perderam, né? A terra em questão de dívidas. Mas no ano de jubileu se devolve isso. Só que disse a palavra que muitos escolhiam, tá? Não ter a terra de volta, porque interpretavam ter a terra como ter trabalho demais. Eles só querem trabalhar um período e ter seu prato de comida e está tudo bem. Não querem ir além de ter a terra, trabalhar a terra, investir na terra, até ter empregado, se produzir mais. Eles não querem isso, escolhem ter é, seu dia de trabalho, oito horas de serviço e seu prato de comida, tá tudo ok, tá? Então, Jesus disse, ser pobre é uma escolha, tá? Se você pode ler isso no Antigo Testamento, quando esse, essa pessoa escolhia não aproveitar essa oportunidade que Deus lhe dá, ele pegava e era furado as suas orelhas, na ombreira da porta do seu senhor, tá? era pregado, e isso significava que aquela pessoa é pobre por escolha, é servo por escolha. Tá? Então, Jesus disse, por isso que os pobres sempre vai ter entre vocês, porque tem pessoas que escolhem, estar está tranquilo, para ele está tudo bem. Tá? Então, são duas coisas que nós aprendemos aqui rapidamente. O servo traído. Marcos diz que Judas foi ter com os principais sacerdotes para entregar o mestre, e estes, ouvindo isto, alegraram-se a é, prometeram dar-lhe dinheiro. Judas buscava como entregar o servo em um momento oportuno. A preocupação exacerbada de Judas demonstra seu apego pelo dinheiro em demasia. Tá? Aqui, é muito importante nós percebermos que Judas, ele está sendo movimentado tá por algo que ele valoriza. E é bem normal que todos nós, cada um de nós, tá? Todos nós somos movimentados por aquilo que valorizamos. Agora a grande questão é o que você valoriza, o que eu valorizo, porque isso que eu valorizo vai me movimentar. Tá? Então, é, Judas ele valoriza algo que movimenta e leva a fazer o o que ele fez, que é trair o mestre, tá? O corpo de, do servo está prestes a ser oferecido vicariamente em favor dos pecadores. A festa da Páscoa era uma das mais importantes para o povo judeu, essa festa lembrava a libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio, o filho do homem que se fez servo estaria assim, como no Egito, desprendendo o seu povo, não mais da escravidão humana, entretanto, do cativeiro das astúcias de Satanás. Olha só, então, é, eu creio que você sabe, né, bem simples, isso aí várias vezes ensinado na Páscoa, né? E a Páscoa foi o momento onde o povo é libertado. Da escravidão egípcia, que estava há mais de 400 anos lá. Mediante o sangue do cordeiro, que é o último, né, a última praga que vem né, para o Egito, né, a morte dos primogênitos, mas aquilo que é morte para os egípcios é um momento de libertação para os judeus. Né? Então, aí, agora, Jesus. Tá? Ele morre na cruz, ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e aquilo que né, para Satanás se derrota, para nós é vitória, para nós é libertação, para nós é cura, para nós é salvação. Tá? Então, Jesus tá, está libertando-nos, proporcionando oportunidade tá? para um novo modo de vida, um novo estágio de vida, um andar com Deus. O servo está prestes a ser ferido. Três subtópicos. O servo nos Getsemane, o servo é preso, o julgamento e a condenação do servo. E o sabedor que era chegado a sua hora, preocupou-se em dar as últimas instruções e conselhos aos seus discípulos, Marcos registra a advertência que Jesus faz em particular a Pedro, dizendo que antes que o galo cantasse duas vezes, ele o negaria três vezes. Palavras estas que não foram muito bem aceitas por Pedro. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos ter muito cuidado para não confrontar a palavra a palavra de Deus disse, tá? Jesus está citando o texto, né? O pastor será ferido, as ovelhas se dispersarão. Mas Pedro disse, não, eu não aceito essa palavra, não vai se cumprir na minha vida. Mas está escrito, não. Tá? E, o, e ele, o fato dele não aceitar isso, lhe priva da vigilância, se Pedro aceitasse dessa questão do pastor ser ferido e eles serem dispersos, ele poderia vigiar, tá? Então, nesse, é, nessa posição de Pedro, lamentavelmente, o inimigo se aproveita. O servo de de Marcos, narra que na noite, em que seria preso, Jesus orou três vezes no Jardim de semana. isso ocorreu enquanto o servo angustiava-se em a oração profunda, rogando ao Pai que é, se fosse possível, passasse deles de cálice. Foi nesse ambiente que Jesus fez a seguinte exortação: Basta é chegar na hora, este o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Então, Jesus, ele está consciente tá daquilo que está fazendo, Tá? E ele faz isso de cabeça erguida. tá Isso é muito importante nós percebermos. Tá? Eu, estou, eu coloco aqui agora o texto de Hebreus 5, 7, só para você perceber algo maravilhoso. O qual nos dias a sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica, súplicas, ao que eu podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Veja, esse texto de Hebreus 57 se refere à oração do jardim. Jesus lá, ele ora, né? Você sabe, né? É, pai, se queres, passa de mim este cálice. Por que ele ora assim? Porque diz o texto que ele está suando gotas de sangue. Veja, quando uma pessoa soa, tá? O sangue misturado com seu suor, é chamado de hematidrose, que pode causar morte instantânea, ou quase instantânea. Então, Jesus se percebe que diante da aflição que vai passar, a opressão que está nele, porque ele diz para os discípulos, a minha alma está angustiada até a morte. Nesse contexto de forte pressão, Tá? Jesus sofre isso que é a hematidrose, rompimento das glândulas de suor. Ele poderia morrer lá no jardim, mas ele ora, Pai, passa de messecálice. Veja que o autor Severus disse orações e súplicas ao que eu podia livrar da morte, e foi ouvido. Então Jesus teve a oração respondida no jardim ele foi livre, o liberto da morte, ele poderia morrer no jardim. Essa oração de Jesus é, não é uma oração de covardia diante de uma possibilidade de morrer na cruz, não, ao contrário, é uma oração de coragem, de ousadia. Ele, em outras palavras, eu parafraseando para, para você, Jesus está dizendo, pai, eu não posso morrer aqui. Porque eu sei que a tua vontade é que eu morra lá na cruz. A ah, Por isso, ele ora pai, né? se quiseres, passa de mim esse cálice, se todavia não seja feita a minha vontade, senão a tua. Mas Jesus está orando justamente dentro da vontade do pai. Por que sabemos isso? Porque foi respondido. Porque 1 João, o evangelista, diz que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que ele nos ouve, e aquilo que nos ouvem sabemos que recebemos, ok? Bom, é, o cérebro é preso. Marcos pronuncia que enquanto o servo ainda falava, veio Judas Iscariotes. Aquelas pessoas foram prendê-lo como se fosse um delinquente. Entretanto, a verdadeira identidade do filho de Deus estava muito próxima de ser conhecida por todos aqueles que o haviam prendido injustamente, tá? Então, interessante que as pessoas pensam que eles estão no comando, essas pessoas pensam que eles estão no domínio, mas tem todo um processo aqui, todo um plano se cumprindo e tudo isso que está acontecendo é para que as pessoas conheçam, de fato, a verdadeira identidade do Filho de Deus, quem é Jesus. Julgamento e condenação do servo. Marcos narra que os principais entre os judeus o levaram à casa do sumo sacerdote, buscaram algum testemunho contra ele para matá-lo e não acharam. Ao ser interrogado pelo sumo sacerdote e revelar a sua identidade como filho de Deus, o sumo sacerdote considera tal declaração do servo uma blasfêmia e todos concordam que ele deve morrer interessante, né? Porque o texto diz que buscavam, procuravam um algum erro, uma falha em Jesus. E Jesus disse aquilo que procuramos achamos, mesmo que seja uma ilusão da mente. Tá? Então aquelas pessoas né, provocam, dizem assim: és tu realmente o Filho de Deus? Tu disseste, Jesus disse, pronto, achamos o que queríamos. Ele blasfemou, ou seja, acharam o que procurava. Muito cuidado com aquilo que nós estamos procurando, aquilo que estamos focando, porque mesmo que às vezes não seja real, nós vamos enxergar isso. Tá? Jesus nos orienta, a Bíblia no nos oriente para ter muito cuidado no que é que estamos procurando, no que estamos focando o nosso olhar, a nossa atenção. A crucificação e ressurreição do servo. Crucificação do servo, sepultamento e ressurreição do servo. Quando os principais dos judeus acusaram o servo de ser ser o rei dos judeus, o levaram até Pilatos para que este condenasse a morte. Você percebe que aqui eles já mudaram, eles lá acusaram por ele de ser, ser o filho de Deus. Agora aqui acusam politicamente, para que um político condenasse Jesus. Após Pilatos interrogar Jesus e não achar nele nenhuma culpa, e sendo costume no dia da festa soltar um preço, Pilatos deu a escolher ao povo entre a morte de Jesus e a libertação de Bahamas. Diz o texto que era um costume. Às vezes, há costumes que, lamentavelmente, que as pessoas repetem sem pesar a consequência que isso lhes traz. Às vezes, as pessoas fazem por fazer, sem pensar o que é que estão fazendo, por que que estão fazendo, qual a motivação que os leva a fazer. Lamentavelmente, um costume que eles tinham né, de libertar o preso, que eles quisessem, eles escolhem conforme seus desejos. Eles escolhem um preso que se opõe ao Império Romano, é isso que eles querem. Um líder que se opõe ao Império Romano, não importa é, quem seja. Tá? E Jesus não se impõe ao Império Romano. Né? Jesus disse assim, vamos amar os inimigos. Então, Jesus não serve para esse povo, por isso escolhe segundo o que eles valorizam. A crucificação dos cérebros. Marcos narra que a preparação para o ato foi um momento de aflição e amargura onde Cristo teve que enfrentar a chacota e a desonra. Após a condenação, a morte por Pilatos, os soldados romanos usaram de ações impiedosas. Você lembra que colocaram um coro de espinhos pegaram um caniço, bateram naquela coroa com o um caniço, rasgando a, a cabeça, né? a fronte de Jesus. Tá? E é interessante que eles também fazem outras coisas horríveis. Né? É, vão pegar o chicote romano, tá? um chicote de couro cru, é, de boi ou de outro animal, que trançado né? Ele, a cada espaço, tem ou uma bolinha de ferro ou um pedaço de osso, mas a cada espaço desse chicote que tem várias vários braços, né, e na ponta tem uma espécie de ansol de tal forma que quando chicoteado aquele ansol se agarra na carne da pessoa e quando puxado tira pedaços literalmente da carne da pessoa. E Jesus sofreu 39 e chicotadas. E outras e outras formas que ele sofreu e quando está a caminho da Cruz Simão Sirrineu obrigado a ajudá-lo a carregar a cruz ao chegar no destino e ser exposto no madeiro o servo dando um grande brado expirou a tá? você pode olhar em Lucas 23 46 né? Qual é o brado tá vou deixar curioso para você para olhar lá tá olha lá né vamos anunciar a Bíblia Ok e eu quero que você agora pense uma coisa. Jesus morreu não porque ele precisava morrer por ele. Ele morreu por nós, sendo nosso um substituto, e disse Paulo em Romanos 6:8 que nós morremos com Cristo. Você eu devo tomar posse da morte de Cristo. Eu devo me identificar com a morte de Cristo. Em Cristo Jesus eu morri para a vida natural, é isso que está dizendo. Em Cristo Jesus, eu morri tá? para todo o sistema natural da vida, de vida adâmica. Tá? Então, morremos com Cristo. E o sepultamento. Marcos narra que o senador honrado por todos, por nome de. José de Arimateia, que aguardava o reino de Deus, se dirigiu ousadamente a Pilatos e, sem excitar, pediu o corpo do servo. Era um discípulo de Jesus, o texto diz, mas ocultamente, por medos de Deus. Né? Interessante. Esse discípulo que era oculto, ele se manifesta no momento mais inoportuno, onde demonstra a Coragem, veja, ele estava oculto por medo dos judeus. Mas agora, quando todos os discípulos que acompanhavam o mestre, abandonaram, esse discípulo que era, era oculto e estava com medo, cria coragem, cria ousadia e pede o corpo de Jesus abertamente. Todo mundo sabe disso, tá? Tá? Então, é o um momento onde ele demonstra ser de fato discípulo de Jesus. A postura adotada por Pilatos, segundo Marcos, foi de maravilhar-se, ao saber que Jesus havia morrido. Então, Jesus vai ser sepultado, e mais uma vez eu quero lembrar para você, Romanos 6,4 agora, que fomos sepultados com Ele. Nós não somente morremos com Cristo, mas também somos sepultados juntamente com Ele. A ressurreição. Pela manhã de domingo, mesmo preocupadas acerca de como removeriam a pedra do sepulcro, as mulheres foram ao túmulo. Marcos descreve que estas mulheres presenciaram um jovem sentado à direita, vestido com uma roupa branca e comprida, e ficaram espantadas. Nessa hora, um anjo disse as palavras mais doces e belas para todo cristão. O servo ressuscitou. Isso é muito lindo, mas isso está registrado para que nós também lembremos que nele também ressuscitaste pela fé, diz Paulo aos Colossenses. Em Cristo, nós fomos crucificados, morremos, fomos sepultados, mas também ressuscitamos juntamente com ele para viver em novidade de vida, isto é, para viver uma vida sobrenatural. Nós morremos para o natural, ressuscitamos para viver o sobrenatural. Amém? Meus amados irmãos, nós tomemos posse desse sofrimento de Jesus, dessa morte de Jesus, desse sepultamento e dessa ressurreição. Deus nos abençoe, muito obrigado por estar aí, concluindo, mostramos que Judas foi um discípulo desonesto, pontuamos as aflições sofridas pelo nosso Senhor e evidenciamos a importância da ressurreição de Jesus. Deus nos abençoe, mais uma vez eu convido você, se ainda não se inscreveu no nosso canal, Inscreva-se no nosso canal, liga o sininho, deixe seu like e compartilhe. Vamos abençoar mais vidas com a palavra de Deus. Olha, é um material que eu estou disponibilizando gratuitamente. Então, vamos ajudar mais pessoas, tá? Esse é o nosso objetivo. Deus vos abençoe a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu desejo uma boa EBD para cada um dos amados irmãos.